Me chamo Carolina e sou monitora do Projeto de Recursos Didáticos em Geotecnologias da Universidade Federal do BC. Nesse vídeo, vou apresentar o site Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e mostrar como nós podemos coletar os dados do site e utilizar no QGIS. O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil é um site de consulta ao IDHM e mais de 200 indicadores de desenvolvimento humano dos municípios e estados brasileiros. O Atlas foi criado pela Fundação João Pinheiro, IPEA e Pinudi, e é um Atlas destinado aos administradores públicos, pesquisadores, jornalistas e pessoas que têm o interesse em entender a realidade do seu município. Ele disponibiliza seus dados de diversas formas, através de tabelas, mapas, uma consulta pelo perfil do, do município, você pode fazer comparações em rankings. Então ele disponibiliza os dados de uma forma amigável e fácil ao cidadão. Para esse vídeo, nós vamos coletar dados que possam ser utilizados dentro do QGIS. Para fazer uma análise geoespacial. Para isso, nós precisamos baixar os dados na aba Downloads, no canto superior direito. Vamos nesse link. Nesse caso, eu vou utilizar os dados da minha região, São Paulo. Eu venho aqui no download, dos dados do estado de São Paulo. Faço o download. Agora que eu baixei os dados e já extraí eles, nós podemos ver que ele veio com duas pastas. Essa base final RM São Paulo, região metropolitana, e esse SHRM São Paulo. Nessa pasta de base, nós temos alguns, algumas planilhas com alguns dados importantes. Então, ela vem com um dicionário e com três tabelas e com todos os dados que o Atlas contém em relação a, aos municípios de São Paulo. Então, por exemplo, essa RM 63500. Ela tem o código da região, é por bairro. Tem um monte de variável aqui. Mas o que, que são essas variáveis? A gente pode ver o que elas são nessa tabelinha aqui de dicionário. Então, aqui nós temos a sigla, o nome dela, o nome da variável, e a definiçãozinha do que ela significa. Então, por exemplo, essa primeira, primeira,ódmulo 6, o nome dela, sem sigla, é código do município uma definição é que ela é o código do município utilizado pelo IBGE na identificação do município. Então todos aqueles dados que vêm na tabela, com uma sigla, tem aqui uma definição do que, que ele significa e uma explicação de como é esse dado. Então, a gente pode ver aqui que tem bastante coisa, taxa de lixo, taxa de luz. Tem informação sobre gênero, sobre escolaridade. Tem muita informação. Na outra pasta, SHRM, é onde vem o shape desses dados. Então, é esse shape que a gente vai usar com aquele dado. Com o QGIS aberto, nós vamos exportar esses dados para o QGIS. Tem diversas formas de fazer isso. Eu vou fazer pela forma que eu acho mais fácil, é através do browser. Então, tem aqui aquela pastinha dos dados SP... Pego os três shapes que eu mostrei anteriormente e aqui nas camadas. Então, a partir de agora, nós vamos começar a extrair aqueles dados que nós vimos na planilha, fazer um join, conseguir visualizar eles de uma forma espacializada. Reunir as informações naquelas tabelas ao nosso shape, preciso primeiramente importar elas A cruzar justamente com esse shape e o dh. Para juntar, primeiro a gente precisa verificar qual é a informação que esses dois dados têm em comum. O QG, ele vai cruzar duas colunas que tenham as informações iguais. Então, vamos verificar aqui nesse shape. esse aqui o DH, o DH Atlas e o CG CD e o a outra tabela ela tem aquela mesma informação o DH Atlas então essa coluna aqui tem as informações iguais e a gente pode utiliz utilizar ela para fazer o join. Como faz o join? Primeiro precisamos escolher o shape que nós queremos fazer o join, clicar com o botão direito em cima dele ou dar dois cliques em propriedades. Em propriedades ele vai abrir essa janela. Nessas opções que a gente tem aqui, uma das, delas é uniões, ou join se o seu que a gente estiver em inglês. A gente clica nela. A gente pode escolher adicionar uma nova união, remover a união, ou editar a união selecionada. Caso como a gente ainda não tem nenhuma, quer fazer uma agora, nós vamos clicar em adicionar uma união. Caso aqui, ele vai abrir essa janela. E já vai estar aqui selecionado a nossa tabela que a gente acabou de exportar. Se tivesse outras tabelas, iria aparecer também. Assim como ele também aparece, os outros shapes. Se tivesse alguma informação interessante que desse para cruzar, também poderia ser feito isso. Em Unir Campos, nós vamos escolher qual é a informação que nós queremos cruzar. Como a gente viu... É o dh underline E o campo alvo, que é qual campo esses dois dados têm em comum. E eu posso escolher qual campo eu quero trazer daquela tabela. Eu posso escolher um específico. Ou eu posso não selecionar essa caixa e ele vai trazer todas as informações. Aqui em Custom Field, eu posso customizar como esse atributo da tabela vai aparecer na tabela do shape. Por padrão, ele já vem aqui com a descrição do nome do dado que a gente está cruzando. Só que é um nome muito grande. Então, eu vou escolher a opção para customizar e tirar o nome. Eu vou colocar só... Tabela a gente saber que é o dado que veio na nossa tabela. Tabela th clico em OK, vai pensar aqui e vai aparecer. O join que a gente fez. Se eu tivesse unido outros dados. Ia aparecer aqui. Uma lista de todos os joins que eu fiz. Se eu quisesse remover esse join. Eu poderia clicar aqui em remover. se eu quiser só editar alguma coisa. lá, não quero que venha todos. Quero que venha só algum específico. Eu, posso, eu consigo mudar aqui. Não preciso excluir o join e fazer de novo. Então cliquei aqui. Vamos lá. Vamos verificar aqui se deu certo. Vou olhar de novo a tabela de meu shape. E agora, além daquelas três coluninhas que tinha antes, tem todas aquelas informações que veio na tabela. Então, tem código ID. Nome. Todas aquelas informações que tinha na tabela vieram para o meu shape. Ok, mas como eu consigo ver isso no mapa? A primeira coisa que a gente tem que verificar é qual dado eu quero analisar. Na tabela de dicionário, nós vamos escolher uma variável para visualizar no QGIS. Para esse exemplo, eu vou escolher a população. Vai ter a sigla de POP, que é a população total que reside em domicílios particulares. Permanentes naquela região. Tornando o que é nós vamos clicar com o botão direito em cima do nosso shape, em propriedades. Vamos escolher a opção símbolo. Aqui, em vez de símbolo simples, nós vamos escolher o graduado, para que ele mostre pra gente a informação de população. Do mais claro para os menores valores e do mais escuro para os maiores valores de população. Então, na opção coluna. Vamos escolher a variável tabela pop. Para ela aqui. Aqui. Apeçamos essa opção. Vamos escolher esse gradiente de cores mesmo. Branco para vermelho. Preciso exemplo... para... Para esse exemplo, eu vou usar o intervalo igual. Vamos em classificar. Então, ele classificou aqui dos menores valores para os maiores. clique em OK. Então, é isso. Ele classificou aqui. polígonos nos que tem os maiores valores de população. Ficam com vermelhos mais escuro e os menores valores com vermelho mais claro ou branco. Não poderia ter classificado com mais classes, dá para ver melhor. Mas só a título de exemplo, já dá para a gente visualizar aqui a diferença entre essas unidades. Então é isso. A gente conseguiu juntar, trazer as informações daquelas tabelas do Atlas para o shape. Eu poderia ter feito isso com outro shape, ou eu posso inclusive manipular essas informações na calculadora de campos, unir com outras informações que talvez eu já tenha em algum outro banco de dados. Então o Atlas ele traz um acesso facilitado a essas informações e como que às vezes a gente consegue manipular e visualizá-las no território.